Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E finalmente chegou a segunda parte do pré-patch, né manos? E aqui a gente vai poder criar o nosso Tier, tá? Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui, tá saindo um pouquinho mais tarde hoje justamente por conta da atualização E eu já queria postar a gente criando o nosso Tier e upando o comecinho ali com vocês tá Resolvi não fazer live por conta dos drops na Twitch Como eu não quero fazer live na Twitch, eu quero fazer só aqui no YouTube Acabou que eu optei por não fazer live e postar esse vídeo aqui Então, quem estiver assistindo, muito obrigado mesmo E vambora, né, manos? Vamos poder criar aqui nosso dragão agora, cara Vou criar aqui no Nemesis mesmo, tá? Uh, vamos criar um novo personagem Já estamos aqui com o Dragteer Vocês viram que a gente já criou um... Quando a gente jogou o o prepet né? A gente fez as missões iniciais do prepet e a gente vai fazer aqui de novo. Só que dessa vez é pra valer. E aí eu já vou comentando com coisas que eu vi é, com, conforme eu tava jogando o, o, no prepet lá, tá? Vamos, aqui ó, aliança e ordem é aqui que a gente define pra onde que vai o nosso boneco. Então a gente tá jogando na aliança a gente vai colocar ele na aliança. Se eu não me engano só dá pra criar um por servidor, por conta de ser classe heróica, tá? E ela já vai nascer no level 58. Então, a gente já vai é um personalizar. E é aqui que a brincadeira começa, manos. Dá pra fazer muita coisa diferente com esses dragões aqui. E aí, tipo, a gente pode personalizar os dragões e pode personalizar a forma humanoide deles também, que também fica com bastante coisa maneira. Só que, ca... nossa, essa barba aqui ficou massa, hein, velho? Será que a gente colocar aqui, ó? não Oh, já gostei. Já gostei, velho. Na moral... No pré-patch eu não tinha gostado de nenhum, mas essa barbona brancona aqui já deu um pump nele. A gente pode deixar ele com quase lindas tranças do, do rei, cara. Nossa, Dragon Ball, velho. Posso pressentir o perigo e o caos. Vai ser assim, gostei. Ficou bem da hora. E o legal dessa classe aqui é que você pode tanto jogar na forma humanoide ou na forma de dragão dele, né? Como é que chama? Drago Dragonidia? Dragonidia forma... Dracarys, forma... A forma de dragão, tá? Você pode jogar nas duas formas. O que, que é a diferença? Se você tá na forma de humano, toda vez que você apertar uma habilidade de dragão, ele se transforma em dragão, usa habilidade e depois ele já volta pra forma normal de novo, tá? Isso é bem legal, eu gostei pra caramba, eu tava até conversando com o Silvão hoje a respeito disso aqui, tá? Então essa aqui é a forma humanoide, a gente já gostou e agora a gente vai brincar na forma... De dragão, cara tem um... Dá pra fazer com crista, sem crista Dá para fazer... Eu queria fazer ele com escama negra, mano Eu achei que ficou muito legal Eu vi um passar pelo meu lado, assim, essa... com essa parada E tinha ficado muito insano Mas vamos achar um coco que tá com... Só pra gente não ter que personalizar tudo Ó, assim, perfeito, gostei Eu acho que tem como só mudar isso aqui A gente pode deixar um... Porque que, ó, aqui ó, mais, deixa mais escuro assim. Cara, ficou top, é isso, é isso que eu queria pra minha vida. Eu não, ó, só mostrando pra vocês a quantidade de coisas que tem pra gente poder mudar no nosso drag tier aqui, ó. A gente pode mexer na cabeça, e na cabeça a gente mexe no chifre, e tem muito tipo de chifre pra colocar. Eu já esqueci qual era o tipo que tava antes. Esse aqui, eu até acho ele, nossa, assim fica mais legal, mano. Eu vou deixar esse pequenininho aqui, porque eu não gosto muito daquele negócio pontudo estranho, não. Vamos deixar assim. A gente pode selecionar a cor do chifre. Se eu quiser deixar um chifrezão branco, também fica bala, tá? E aí, aqui, depois a gente vem pra essa parte aqui mexer com o rosto. Lembrando que no rosto a gente consegue mexer escama, colocar é... marca no rosto. Mexer com umas... Ó, tem muita coisa. Tem umas paradas de colocar barba nele, velho. As barbas... A barba dele é uns espinhos, né? A gente consegue colocar também. Cor dos olhos a gente pode colocar... Um, um amarelão, mano Pra ficar style Um roxão é, A gente tá mais pra roxão, né? É, assim, mais brancão Acho que fica da hora Estilo dos olhos a gente pode mexer no estilo é, Vou passar aqui, ó Tá no X, mas a gente pode deixar sem pupila Em X ou em fenda Eu acho que fenda fica mais legal é, Orelhas, aí a gente pode colocar vários tipos de orelha Orelha meio de... Ó, esse aqui tá massa Caraca, mano, meu Draktir, eu tô criando rapidão e eu acho que vai ficar mais da hora do que o do Beta que a gente criou demorando pra arregaçar. maçando o rosto, a gente pode... Aqui, ó, as paradas que a gente pode colocar chifres no rosto. A gente pode colocar um definir qual tipo de, de escama a gente quer também. Esse... Essa aqui eu achei que ficou bem bala. E aí a gente vai colocar aqui, agora, essa questão de elmo. Mano, é, por exemplo, o seu Draktir, ele sempre vai estar tá com essa armadura. Então, fiquem atentos quando vocês criarem que por exemplo toda vez que você se transformar num dragão ele vai estar tá assim então se você vier aqui e colocar essa parada no meio toda vez que você tiver na forma dragão ele vai estar tá assim eu particularmente manos criei no beta com essa parada mas eu não gostei tá não gostei da armadura porque depois quando eu colocar armadura só a ombreira e essa parte aqui que tampa o nosso nosso menino que vai vai que vai aparecer então já que é pra ficar simplão? Tipo assim, tem gente que prefere ele todo cheio de, de adornos, né? Eu prefiro que ele fique mais simplão possível. Aqui a gente tá mudando o que mesmo? Cor da armadura. É, se a gente coloca uma... Ó, vou colocar uma peça de armadura aqui. E eu posso mudar a cor da armadura aqui pra vocês terem uma noção. Só que eu não quero armadura. E aqui por último a gente consegue mexer em algumas outras partes também. Saiote, tá ligado? Que é tudo pra poder combinar com a armadura do boneco. Mano, não usarei... Não utilizarei armadura. Vai, vai pesar no combate Eu já vi que o meu voo Ele fica um pouco defasado Quando eu, não, quando eu utilizo o armador Isso mais pro lado do roleplay, tá, mano? E o nome, guys? O que, que a gente podia colocar aqui? Tá ligado aquele dragão da Mulan? Mushu? Não vai... Ai, cara Esse nome já está em uso Mas pode ser reivindicado Os mesmos sinativos Ó, os caras já criaram o Mushu ali rapidão Então a gente vai criar Ruxu Que é de rule Com o Mushu E vai ser o Ruxu Beleza? Estamos dractirizados. Nossa, aqui na tela, na tela do, do Retail ficou legal, mano. Na tela do, do Beta ficam uma, umas caixinhas aqui, umas paradas que você olha e fala... Caralho, não é minha conta mesmo. Então, vamos aqui de Conjurante. Estamos com Conjurante level 58 e começar a fazer as missões desse personagem. Deixa eu fazer o seguinte aqui, mano. Só controle de janela. Nossa, tá até meio lagado, velho. Perfis... Vamos colocar o perfil que a gente já utiliza Do Zenitsu aí, aí ele já fica ali embaixo bonitinho Ok, ó, nossa primeira A gente vai pegando habilidades conforme a gente vai avançando Na campanha dele aqui, tá bom? Então, don't you worry, don't you worry child Draktira, sua frente está paralisado Por alguma magia misteriosa Você tem a sensação de que o poder para liberar Seu aliado está em suas próprias mãos Vamos utilizar então do nosso poder para liberar o aliado Eu vou começar com essa barrinha aqui, manos E daqui a pouco eu faço a minha configuração, tá? Vou só... Uh, botar o tamanho da fonte 18 aqui, porque o pai é meio ceguetinha. Ó, já estamos controlando o nosso personagem e ele ficou bem legal. Sem armadura mesmo. Eu acho que sem armadura, pra mim, é o ideal. Beleza, vamos liberar o cara aqui. Fui interrompido. Ok. O que O quê? Conjurante. O que aconteceu? Quem fez isso conosco? Tem algo muito errado aqui. Temos que encontrar nossos companheiros de ala. Por Já aqui. podemos planar. Que é pra você sentir o drama de como que é planar com o boneco. Os estão se libertando. Detenham-nos. Vamos libertar todo mundo, mano. Ó. Pomba Celina já tá por aqui. Eu lembro de obedecer a uma ordem. <risos> da hora, mano. Da hora de tá jogando no servidor. Vamos dar o barra dance dele aqui pra gente ver como é que é, mano. Barra dance. Oh, baby! Sente o gingado do menino. Uh, ok, ok, ok. Temos gingado. Temos gingado. Uh, vamos continuar fazendo as missões aqui É bom que a gente já vai fazendo a missão junto com essa galera, mano O da hora de jogar lançamento de expansão Lançamento de prepet é que sempre tem Uma turma fazendo os objetivos, mano Antes de decomposição, deixaram os nossos quebradinhos Estarem eles aqui há décadas, séculos Impossível calcular, esqueço da magia arcana Tá Tá, estamos descobrindo coisas Vamos dando um mini dash ali Cara, tem um... acho que não dá pra colocar árvore de talentos ainda aqui, mas tem uns talentos que dá pra dar dois dashs com ele. Vamos dar um Hadouken aqui, ó. Hadouken! Travei! Eu de lua! Ai! Aí a gente vai pegar os Addons e desabilitar todos eles. Porque realmente estamos, estamos com um pouquinho, talvez um pouquinho de conflito. É, é, quanto tempo passamos ah. em Estase? Muito tempo. A jogar pelo abrir. Eu vou jogando meio quietinho, mano. Pra vocês ouvirem as paradas, tá ligado? Minha cabeça. Tá. Ah. A gente precisa se localizar. Saque automático é importante. Barra de ação. Eu geralmente gosto de ter até. Tá, eu vou colocar até a 6 e já vou colocar a minha interface aqui, manos. Rapidão, porque senão vai ficar... Aí eu já coloco aqui, eu tô acostumado. Eu já vou colocando as skills aqui na, na, nas barrinhas, tá ligado? Outra parada, deixa eu... E outra coisa, mano, esse negócio de interface aqui ficou muito legal, porque, por exemplo, eu, a partir do momento que eu configurei pra um personagem, eu configurei pra todos, tá ligado? Ó, meus atalhos sempre vão estar tá aqui. Tô super tranquilo com relação a isso, eu não perco mais tempo fazendo isso. E não ficou uma interface tem? feia, né? Beleza. Os encontrarão seu lugar. A gente já vai ganhar um cajadão, mano. Os inimigos invadiram nossas forças, estão confinados em êxtase esta... ou estase que fala. Mágica, parece que nosso abrigo está desabando e é por isso que treinamos incansavelmente. Ruxo. <risos> Na dúvida, recorra o que você sabe fazer. Voar? Tacar fogo? Você começa pelo começo. Armas, armaduras, suprimentos reúnem enquanto se. Beleza, é o, o princípio. Rico. E vento forte para você. Os Dracters estão de prontidade Ó, oh, deu o Voker, vou um vazio, Storm Drake vai explicar o que aconteceu. Storm Drake certeza, Dark Smoke Na brasa Olha o nome dos caras, mano Olha o nome dos caras É pra matar isso aqui? Aperta V Os bichinhos não tem nem, nem barra de vida Hum É muita gente batendo nos bichos, então a gente tem que. Ah, bota fé. Bota... Se não dormir, teremos fé. destruí fé. Dois. Já vamos indo na direção da outra ali. Tem uma. Eu quero tirar esses recursos pessoais aqui, eu não gosto dessa parada. Já começa batendo um K, mano, aí sim. No começo ele é um pouquinho lento, mas depois ele vai ficando mais, mais dinâmico. Beleza, fizemos a primeira parte. Ó, já temos um baúzinho pra poder coletar aqui. E lembrando, guys, que isso aqui é uma gameplay que eu tô fazendo com vocês. É basicamente o que eu faria sozinho sem estar tá gravando, tá? Então, é... eu vou compartilhar basicamente o meu dia a dia no WoW com vocês. Como que eu curto o jogo, como que eu faço as missões. É... E eu pretendo fazer muitos vídeos assim de agora em diante aqui no canal. Né? Eu vou até criar uma playlist aqui no canal Pra gente colocar Dragonflight E aí tudo que a gente for fazendo na expansão A gente vai postando Nessa nova playlist, tá, manos? Achei que os caras iam bater junto comigo Provavelmente a gente vai fazer missão Até a gente chegar lá em Vento Bravo, né? Não precisa matar esse bicho aqui é só a gente seguir no fluxo aqui, ó. Aqui a gente vai pegar um, uma parada e vai aparecer um gigante. Ou não? Não. Beleza. Como, como já tem a galera farmando aqui, a galera já tá upando, então... Então a gente consegue chegar sem ter que enfrentar, fazer alguns confrontos. Aí, ó. Aqui eu já dancei. <risos> aqui o pai já dan... Mano, eu acho que ficou muito legal o meu dragão, mano. Se bem que o bucho é vermelho, né? Mas eu, eu vi um dragão negro de olhos azuis. Não! Nossa, véi, dava pra criar o um dragão negro de olhos azuis Não, dragão negro de olhos vermelhos Ou dragão branco de olhos azuis Dava pra criar, hein, mano Será que alguém vai ter essa ideia? O que é mais forte do que um dragão branco De olhos azuis? Dois dragões brancos de olhos azuis Esse cara é foda, mano A galera do Yu-Gi-Oh! aí tá ligado Ok Vamos, vamos seguindo e uh, Destruidor de ferro Valerion. Valerion? o destruidor de ferro. Caraca, os caras já estão botando títulos. Legal, legal, legal, legal. Vamos começar. Firmeza sempre. Firmeza, mano. Respeito tem que ser merecido. Com toda certeza. E a gente vai ganhar um cajado. Alves, okay. Nossa, olha a bag. Olha o tamanho da bag que a gente já liberou, manos. Agora Você eu posso é deixar trabalho. as cutscenes. Consegue derrubar a barreira? Zuri Cinza Malho. São os reforços de que eu precisava. Encontrou o guardião da terra? Não, ele não está nesta câmara. Mas tem nu. A Cinza Malho deve ser cantora o também é nas horas vagas. Diferente. Parente do Zé Ramalho. <risos> Foi mal, não aguentei. -se. Servos leais de Malibus. Não tenham piedade dessas aberrações. Ah, isso vai ser legal. Vamos lá. Serra Amalho dos Dragões. Vamos, já vamos pular aqui, né, mano? A gente já pode, ó. quem que você se lembra, Quem voa, voa. Só fragmentos. Okay. Uma batalha contra um grande inimigo. Nós é... estamos a vitória, acho eu. Porém... Pagamos um preço terrível Nós encontraremos as respostas Mas antes precisamos tirar nosso povo daqui Seja pela asa ou pela garra Nós vamos resolver isso Eu vou Eu acho que eu pulei cedo demais, guys Eu acho que eu me fudi, guys Como que eu vou curar se eu não tenho skill de cura? Ah, aqui, acho que é a primeira skill cura Ok, ok, ok Que susto, mano é porque ele tem uma habilidade de cura, né? E essa, essa, essa classe aqui, ela tem uma parada de poder vermelho e poder lazuli, né? Tem um nos talentos, depois vocês vão ver que tem umas paradas de poder vermelho poder lazuli e tal. Ok, quatro. E aí eu ainda não sei como é que isso impacta na gameplay. Nossa, tomei uma pedrada ali de grátis. Vamos curar mais esse mano aqui. Ok, 5 Deve ser daqui a pouco a gente já vai poder castar essa habilidade aqui Andando, mano Vocês vão ver que doido Quem que tá aqui comigo? Isso aqui são NPCs Cranzicrel, fala Cranzicrel Ok ah, já vamos pegando não, os equipments tá Ó, a gente... Para a gente só tem Lapizados. Não nos deixou escolha, Zuri. Ele quer nos destruir. Hoje lutamos uns pelos outros, por todos os Dractors. Belas palavras, cabalha! Deixa eu bater também! Não mata ele! Aqui já dá. Uh, já Deu uma preocupada com esses bonequinhos é me juntando ali, velho. Tempo. Olha a galera, mano. Olha os... Dra Cara, isso aqui... Quem tem a oportunidade Nosso de jogar agora no prepet, jogue. Porque é muito legal, mano, a sensação, tá ligado? muito, muito tempo. Chega de conversa, Codet. Pode haver inimigos... Há uma bem. magia pulsante no sinalizador. Ela pode ter sido lançada para nos conter. Ou para mandar um sinal. Ah, mano, agora quando eu dou CTRL R, olha onde que aparecem os quadros. Aqui embaixo, ó. Não tá aparecendo mais aqui no meio da tela. Aquilo lá no meio da tela tava chato. Tava bem... Agora eu posso deixar aqui pra vocês verem quanto é FPS que eu tô pegando, tá ligado? Olha, eu tô com, eu tô com a qualidade aqui do jogo. Vamos ver. Uh, agora sim, não fica no meio da tela, mano. Gostei de ver. Gráficos. A gente tá no Ultra aqui, ó. Qualidade 10, velho. Só que a gente pode dar uma eu tô com Direct X11. Eu vou colocar a 12. A on... Eu tinha mudado pra 11 porque eu tava com um probleminha da tela dar uma piscadinha, sabe? E eu acho que na 12 isso acontece. Mas em compensação, na 12 eu ganho bem mais quadros. Então não dá pra utilizar Direct X11. Nossa, olha a diferença de quadros, mano. Você tá louco. Bom, agora a gente já tem uma habilidade aqui de cuspir fogo. Beleza. Essa habilidade de cuspir fogo é muito da hora. Eu era pra eu ter utilizado aqui no... Olha no... ah lá, ó. Se liga. A gente segura ela... E solta. E aí ela dá um fogão. Isso aqui é só pra eu poder recarregar ela. Segure a tecla de feitiço, depois começa o lançamento, depois para lançar. É isso. Ok. Aí a gente recarrega ela de novo aqui e a gente vai pra próxima etapa. Veio treinar? Você tem suas ordens. Nossa, mano, tá bem mais bonito, velho. Ou, oh, no, no beta, tava meio estranho essas árvores aqui, cara. Não é por nada não, mas agora jogando no, no, no jogo realmente... No re... Nossa, olha. Eu gosto muito de jogar assim com a câmera sem a interface, cara, pra ir vendo. Beleza. Vou deixar as cutscenes, tá? No beta eu não deixei porque parecia aquele X lá e aquele estamos em progresso. Por favor, não... Beleza. Belezura, let's go. Agora a gente vai só, só devolver ali. Eu acho que ainda não posso utilizar Montar conjuntos. Ó, que eu falei pra vocês, ó, o que o conjunto faz. Ele só muda. Ele só muda ombreira e o, a parte que cobre o saco, mano. De resto. Ó. Tihi. Ou seja, transmog pro dragão não fica tão legal. Mas o transmog no. No, no humano dele fica fera. Uma lição só entregar essa missão. Eu acho que eu ainda não posso pegar montaria. Deixa eu ver. Não posso. Mas eu acho que é por essas próximas missões aqui. A gente já vai poder pegar a mount. Ó, a galera já tá cuspindo o quê? Acabaram Nós de aprender a cuspir fogo. Dragong. Aprof... Artoras. O que eu tava falando pra vocês de jogar nessa, nesse Estamos começo... É porque, por exemplo, a, a lore é que a gente tava meio que adormecido, né? Meio que aprisionado e tal, a gente tá começando a se libertar agora. E aí, mano, você vê um tanto de player fazendo a missão, saindo da, das cavernas ali, todo mundo junto aqui. É, é, é a, a sensação é essa, tá ligado? A sensação realmente a é que você tava adormecido. Eu Mas onde está seu filho? Eu despertei o resto dos meus Draktiers. Não, que seus nomes sejam sempre lembrados. Que seus nomes sejam sempre lembrados. Agora a gente vai aprender o esquema, manos. Vai ser no tab. Let's go! Aí a gente tem que passar por esses arcos aqui. Cara, muito, muito mais fluido. Muito mais fluido. Isso é louco. Ok, fizemos a primeira etapa. Tô pensando. Agora um mergulho Próximo Céu exercício evento forte para você. A gente vai lá em cima E a gente vai fazer um mergulho errei, errei o primeiro já Ai cara, eu errei aquele Mas eu vou lá, vamos ver se eu consigo ah... Ai, passei no 5 Ok Roubei, mas deu bom Alguma nova descoberta? Você deve ter notado que quando está voando, você pode realizar uma arremetida ou subir ainda mais. É, acabei de usar desse artifício para poder passar no último anel ali. São técnicas de uso limitado, mas pode lhe dar um ganho de velocidade. É isso, mano. É Vamos lá, então. Agora a gente vai utilizar dessas paradas para poder passar naqueles arcos. Vamos lá. Dá um ganho de velocidade aqui. Dá mais um ganho de velocidade. Passou. Beleza. Show demais. Eu tô voando ainda. Agora você tá pegando, pegando jeito mais do que eu. Não, mano, já, jamais. Mas... Pular através das argolas é útil para se ajustar, mas nós treinamos como lutamos ferozmente. Vai em frente voar pela área até sentir que o domínio da técnica. Ok. Ok. Qual que é o meu objetivo? Só voar mesmo. Praticar voo alto. Ah, é pra poder resetar. Ok. Voei. aí ah, aqui eu posso dar uma brincada, né, manos? O mapa é bem bonito, tá ligado? Essa primeira área aqui que a gente já tem acesso, a gente já consegue ter uma noção do quão bonito é essa... A Blizzard tá se esforçando nessa, nessa expansão pra trazer muita gente de volta, tá ligado? Tendo em vista que o Shadow Legends. O fazer, foi meio cagadinho. Vou... Ah, sua visão de sinalizador arcano mostrou que há preso presos nos abrigos. É aquela parada que a gente vai salvar. É. Agora a gente vai aprender a habilidade de cura. Let's go. É aquela parte que a gente... Mano, imagina cinco Draketeer um do lado do outro ali, ó. E aí a gente vai fazer a missão junto. Todo mundo aperta a tecla de voar ao mesmo tempo. Todo mundo bate o pé no chão assim e sai voando, cara. E aí voa lá da. Ainda vou fazer isso ainda, mano. Os caras voando lá da lado. Vai ser da hora, hein. Dá pra descer aqui, ó. Ó. Meu Cheguei junto, hein. Tudo. Dragong. É o dragong. a gente Você tá na mesma missão. Vamos! Vambora. Olha, olha, a galera voando junto. A galera voando junto. Mano, eu tô imaginando isso, isso aqui porque eu tô no Nemesis, mano. Imagina quando a galera tiver no... A galera que tá jogando no Área 52, no, no Storm Rage. Você equipando as paradas, né, mano? Aí a gente vai lá naquela parte meio venenosa agora. Porque aqui a gente meio que quase vai de base. Cara, agora eu só vou jogar com esse bagulho de FPS ligado, mano. A Blizzard deu um jeito de tirar do meio da tela. Nice, Blizzard. E sai de mim, bicho. Ai, ah, eu tô envenenado. Ok. Mantenha calma, cinza Calma Vi Eu Nós fomos atrás de você sh, sh, sh. Eu sei Sua coragem e tolice Não mudaram nada Tadinha, ela tá toda envenenada aqui, mano Toda cagada Como posso ajudar? Mas ela é healer, né? Então Também ela é ser, manja Okay. Você chama isso de uniforme? É melhor se deitar, Viridia. Precisa descansar. Bobagem. Estou perfeitamente bem. Só se apresse com aquelas glândulas tóxicas, Conjurante. Cara, eu vou deixar esse aqui. aqui. Essas habilidades de açoitar e mandar eles pra longe, eu não vou utilizar muito, não. Ahn... Uh... Batida, poderosa, asas, repele inimigos à frente. É, repelir os inimigos e... Vamos descendo aqui, usando o nosso planar. E aí, galera... Ai, vamos ver se a gente consegue dar um hit nesse aqui, cara. Ai, deu um hit, boa. Boa, vamos aproveitar que os caras já estão matando. Pra gente poder fazer junto e fazer mais rápido. Aqui eu acho que é só matar quatro e depois a gente tem que pegar as glândulas. A glândula é dessas pequenininhas aqui, ó. Então a, gente tem que... então a gente já tem que Ficar ligeiro Aqui, ó A gente puxa eles E a gente carrega um sopro do dragão bolado E estoura Nossa, 8k, mano Imagina isso aqui numa mítica Puts, eu vou querer fazer uma mítica zero Com esse boneco aqui Com toda certeza Ué, eu não ativei o saco automático Saco automático Ok. Aqui tem mais. A da Glândula, quando eu joguei no Beta eu fiquei procurando, mano. Hadouken! Ei! Ficou um de fora. Tem bicho que não tem essa parada de... De... Fugiu, fugiu, fugiu. De vida? Por que não tá aparecendo a barra de vida de alguns animais? Alguns animais. Tem uma missão secundária pra gente fazer aqui que eu já não tinha... Eu não tinha feito ela. Eita, que bicho é você? Agora a gente vai fazer, né, mano? Porque agora a gente tá aqui no, no olho da tempesta. 3 de 4 e a gente vai lembrar. Provavelmente a gente vai matar algum bicho aqui. Isso aqui eu não fiz no beta, então já é novidade. Boa GG E o bicho, aparentemente, ele tá aqui em cima O cara foi reto ali e errou Como é que eu tiro isso aqui, mano? É, é pular e dar um espacinho Que pelo menos ele dá um pulo Mas pra frente, mais de né? Que, vão mais que, as de um que isso, mano? É uma lontra Venha comigo, vou levar você pra um lugar seguro Ok nossa, mano, ela veio na, na bagunça mesmo. Eu vou matar esse bicho aqui, ó. Vem. Vamos sair, mas vamos sair matando o bichão. Elite, o um Elite. Golpe de fogo. Receba. Nossa. Quase 10k, aí. Meu rug, nunca que dá 10k num hit. Oh, baby. 216 já é melhor que o meu. Nice. Longe demais Ah, esses bichos também dropam glândulas Ok, achei que era só os pequenininhos Ok, boa Então a gente já vai matar esse aqui Já vai sair daqui da caverna com as missões praticamente Ó, oh, vai dropar, quer ver? Ah, dale! Estamos com sorte, mano, estamos com sorte Otimizando tempo de vídeo Beleza, ajuda os cara aqui Vamos ajudar a salvar a lontrinha Pra onde que eu levo ela? Ah, eu poderia utilizar o voo, cara Mas utilizar o voo depois pra subir lá na parada é longe Eu vou tentar levar a lontrinha ali Depois eu utilizo o voo pra poder chegar na, na nossa base, pera aí eu queria muito tirar isso aqui, velho Quanto mais tempo leva o lançamento É isso, cara Acho que eu vou ter que dar um barra reload. Deixa eu ver Ok Tava me dando faniquito aquilo ali Vamos ali entregar a lontrinha E a gente utiliza o nosso voo pra poder ir na parte de cima lá Guys, não esquece De deixar aí nos comentários O que você que tá achando da classe Se você tá gostando dessa segunda fase do prepet Seus comentários, que todos são relevantes Eu leio todos, tá? Às vezes eu não tenho muito tempo de responder, mas eu leio todo mundo gente, Deixa um coraçãozinho e já upamos o nível, mano. Traz Nossa, o membro do grupo. Novamente. Ok. Já temos res. Liberamos Resurrection. E é isso. E agora a gente vai lá entregar as outras missões lá em cima. Então, como eu guardei a habilidade, é só dar um, um upzinho e a gente já vem aqui direto na cara do gol. Mata dragões Naiberius. Vamos. Se cuide, camarada. Okay. Treinar? ok E agora a gente pega a habilidade Curaram de cura depois que tentaram subjugar. A misericórdia tem seu poder, Eu vou deixar essa aqui no Shift Q Geralmente eu utilizo a habilidade Shift Q pra curar não, Ó. E é legal da cura dele Que ele manda um bagulho no chão E aí estoura essa cura É bem legal, velho a história, essa cura e curinária. Putz, mano. Eu... Nossa, eu ia jogar de healer, né? Eu tô upando aqui. Se bem que agora não dá pra escolher. Só dá pra escolher depois que a gente for pra Storm W. Se a gente clicar naquela pedra ali, a gente res meio reseta. Então, é só fazer isso aqui. Usa a habilidade. Aí clica na pedra aqui de novo. Ah, já deu 10. Dale. Mas vamos resetar aqui, só pra não ter que esperar. Essas pedras são boas, né, mano? E a gente vai dando um planar para poder dar esse essa chegadinha um pouco mais para frente. Let's go. Agora é para valer, rapaziada. Cês, nossa, mano, eu tô muito ansioso pro lançamento da próxima expansão, a Blizzard ela soltou um um teaser. De, um, de, um, de, uma, de uma anã com um, um troll andando de dragões juntos E enfrentando um dragãozão sinistro Cara, assiste, mano Essa cinemática de lançamento da próxima expansão Se você... Se você... Eu vou rejeitar porque eu não sei quem que é, tá? Então eu vou depender dele estar tá fazendo um quest Então, meio complicado Se você não assistiu ainda, tem no, no YouTube aí Cara, sensacional, velho Top, tipo animação Blizzard mesmo, sabe? Muito bem feita Muito hypante é, a gente, não tem habilidade de voo. Foda que essa habilidade de voo aqui, ela demora dois minutos pra carregar, velho. Dois minutos é um tempo considerável. Dependendo da situação, né? Mas pra Tenho poder um farmar, eu achei, acho que vai ser boa. E agora a gente vai a pegar gente o vai, Pairar. Por favor. Uh, baby. Todos do meu povo que puder. E as memórias dos caídos. 201 de item level. Da lei. Let's go. Aí a gente vai ali agora pra poder curar os caras que estão dentro da... Estão lá naquela parte venenada, tá ligado? Ok. A gente pode dar um, um planar aqui e aí a gente come separadinha pra poder dar uma sustentada. Ok. Come de novo, eu acho que eu não posso chegar no level máximo. Preciso resgatar todo mundo. É bem de boas. Vai só, vai no seu tempo. Não esquece de clicar na frutinha. Pá. Dois. Frutinha, liberou frutinha, cliques. Ah, isso aqui eu vou ter que pegar o. Isso aqui, ok. Ok. E aqui a gente não pode. Ah, a gente pode dar um dashzinho, dali. 10 de 10. E agora a gente precisa ir... Nossa. Aqui dentro salvar alguém, se eu não me engano. Ó, tem um cara aqui que tá bem na merda. Pronto. E agora a gente volta lá pra cima a pé, mano. Eu não posso deixar de ir a pé. Porque não, tem, não temos portal, não temos nada. embora é só uma escadinha aqui pra subir. Tá safe. Vai utilizando dos recursos. Vai dar pra sair tranquilo. E aí, a gente já aprendeu a habilidade de cura. Estamos um passo mais próximo de poder... Virar um grande healer, manos. Aqui, nem precisa mais. Olha a diferença de iluminação de lá de... Lá de dentro e aqui, cara, meu Deus Você parece bem, fique bem Pronto Espero que não tarde voltar Ok, isso aqui Isso aqui vai ficar no chip shift espaço, então Tenho aqui. Okay. meu povo precisa de tempo para se recuperar antes de nos encontrarmos Com os outros E os draconídeos, você sabe Não são os mais ágeis do mundo Os draconídeos? Meu zélio disse que nunca podemos Ter piedade do inimigo ah, já apareceu e meu cintinho. Soltados assim como nós. Não o julgue tão severamente só porque seguiram orbit. E aí? Que isso? Nossa, mano. É automático esse voo? Eita! Ah, mano. A hora da hora. O automático mesmo. Vai ter Escama alguns de lugares de então que a gente vai poder fazer, fazer essa e elementais. Eu ouvi o nome Primevistas Beleza. Então corremos mais perigo do que imaginávamos. Os escamos de Eva no precisam de nossa ajuda. Agora a, a gente vai é prender cuspi-fogo. É, direto ao ponto. E a gente vai prender a montar também. Ah, aqui a gente já ganhou uma montaria, mano. Quero aprendiz de montaria. Vamos ver aqui qual vai ser a cor do nosso alazão draconídeo. Eu, eu tinha gostado desse aqui, viu, velho? Mas tendo em vista que agora a gente é uma montaria negra, vamos utilizar deste. Ok. Eu não vi nem como é que ela chama. Não aparece como novo? Coletada, border, origem. Putz, Drá. Como é que ela chama? Obteve a conquista, Velozes e Furiosos, Vorkin Obsidiano. Vorkin. Não tem. Ah, eu não usei ele, mano. Tá aqui na bag. Pera aí. Aí. Vorkin Obsidiano. A gente já puxa pra barra. Será que ele voa? É, vamos, vamos fazendo... Ah, essa montaria aqui, ela combina, mano. Ela combina com o... Legal, eu acho que os cavalos em geral vão combinar bem com os Dracteers, viu? O... Eu tava utilizando uma montaria nada a ver, véi. Aí tava estranha, mas essa aqui... Nossa, e até a cor ficou da hora, mano. Escolhi bem. Tô, tô tomando boas decisões aqui, viu, mano? Nesse começo. Só pra... Estamos tomando good decisions. Vamos ali para a próxima etapa da nossa quest line. Aqui a gente só pode dar o dash céus familiares. É muito rápido chegar na hora na, na parada das missões. E ok. É aqui a gente vai ter que matar Saiu aqueles dragões lá embaixo. E vendo forte para você. Firmesa. sei que já enfrentamos um inimigo assim antes, mas... Já cai aqui, ó. Só me recordo de limpejos. conhecer melhor inimigo nos ajude a lembrar do que aconteceu. Nossa, já... Receba! Nossa! Tem que deixar essa aqui aqui. Habilidade de cast, habilidade de dragões, assim. Eu vou deixar na... Cara, por que que não tá pegando o meu o meu saco automático mano ok nos ah esse raio não foi da habilidade não esse raio foi do bicho velho que susto Bom. É, aí a gente dá uma curinha aqui, ó, na área. E outra parada que a gente já pode fazer também, manos, é isso aqui, ó. Ó, se liga. Deu dash, deu tab, cheguei nele. Enquanto você tá utilizando o Pairar... Nossa! Calma aí, jovem. Enquanto você tá utilizando o você pode utilizar de habilidades... Ah, mano, o cara saiu da frente. Você pode usar de habilidades de cast, mano. Você pode castar andando. Isso aqui, cara, vai dar uma vantagem fodida. Ó, Pairei? Usando a habilidade de.. Ainda não tem nenhum stun. Mas já que a gente deve pegar algum. Tem um cara pra salvar. Ah, tem a pedra ali pra pegar, vamos lá. Não vou utilizar a habilidade de voo aqui, porque pra poder fazer missão que é muito perto não vale a pena, tá ligado? Vale a pena a gente ir na. Eu já posso aqui um. Segurei pouco, achei que seria o suficiente para poder matar. Nossa, mas gritou muito. Gritou lindo. Sexo, nós e poder. À nossa luta contra os aspectos. Eu ainda tô sem habilidade de. Nossa, o cara matou. 12, let's go. É bem rapidinho as missões, mano. A gente vai subir lá no alto da montanha e depois a gente vai sair correndo, que nem doido. Vamos dar uma rabada aqui. Vamos. Oh. Eu quero ver o AOE em dungeon, cara. Tem uma habilidade que é tipo uma chuva mágica, assim, que ele faz. Que é muito louca. É muito louca, vocês têm que ver. Isso aí, numa mítica, numa dungeon, no, no PVP eu acho que não seria tão bom, porque é difícil alguém ficar nessa área, né? Mas eu acho que nas masmorras, rapaz, tem uma bomba, né, que ele lança também. Uma bomba explosiva. O que tem, relator? Os encontrarão seu lugar no mundo. E aí, a gente vai lá o em cima que agora. Teve comigo. Ó oh, o dragãozão. Ó oh, o dragãozão. Vou matar esse aqui primeiro? Será que a gente tem... Tenha... Tá, porra. Oh. Calma aí, galera. Caraca, outro maluco batendo junto comigo aqui. Bate no dragãozão Jai Dali Ah, o sinal aqui Eu já tô querendo cuspir fogo nele, Não, mano Ó <risos> oh. Ataquem Ataque United Olha que louco. Já era, fotodraco. Já era, irmão. Essas pragas deitaram interromper o ritual. Eles não merecem. Olha, olha esse taurenzão. Eles não têm importância. Deixa-os pra lá. Tá Os Eles me concederam o poder de que preciso. Nome. Nossa senhora da tempestade será liberta. Mano, esse boizão dos raios aí, mano. Logo que despertamos, encontramos um dragão hostil no abrigo e confrontamos um exército elemental na nossa porta. Eu quero respostas, Laço até. Isso é até. É isso. Aí a gente tem isso aqui para dar um burst. Já podemos ver nossas habilidades. Como quiser. Mas fique alerta. Há dragões no céu. Possivelmente os tis. Escamas de ébano. Recolham os cinetes dos mortos e preparem-se para partir. Isso aqui é um lush, tá, gás Isso aqui, ó. Vou até usar aqui só pra vocês verem como é que é a animação. Pronto. Ó. Lushzão dali. Bom, pra gente partir, é só a gente pegar o impulso aqui. Vamos com o efeito do Lush. Bonito, cara. Lugar bonito, lugar for... Cara, eu fiquei encucado com aquele Taurinzão. Esse Taurin eu não vi quando quando foi o beta, mano. Eu acho que não apareceu, né? Apareceu um X na tela. Tava em progresso. Aí ah, agora apareceu. Ou eu esquipei essa cutscene. Alguma, alguma coisa rolou, velho. Alguma coisa. Agora vai aparecer o, o malucão do tempo ali pra gente poder conversar com ele. Ou não. Que isso? Opcional, use o um amplificador de voo. Eu já usei, cara. Eu vou ter que ir lá. Uai. Eu usei e ele não contou. Vai de novo. Agora eu usei, hein? Ou eu tenho que clicar nele? Se eu tiver que clicar, lascou. E é, agora ele veio voando bonitinho. Contou, agora contou, eu acho. Passou por outras áreas... E me deixou no mesmo lugar Tô bugado, mano Não Mas eu, beleza, eu acho que só deu ele em cima eu Tentei duas vezes, não deu Mas eu preciso chegar aqui, ó Aí Estou pronta pra servir Beleza Mais uma cena Os sectários falam em liberar Uma tempestade o perigo é maior do que vocês imaginem, jovens. Olha, mano, os dragãozão, cara! Respeitamos que os primevistas queiram libertar um poder antigo um poder terrível. Mas Porque eu já estou acostumado com poderes você? terríveis. O guardião da terra mandou você? Onde está Neutarium? Neutarium? Eu visto há muito, muito que você não sabe. Eu sou o Emissian, e esse é o Ratchet. Responderemos todas as suas perguntas no devido tempo. Mas temos que unir forças para atacar agora. Ou o inimigo prevalecerá. Este é o nosso lar. Os Dractures vão ficar na defesa. Nós lutaremos ao seu lado, mas não são vocês que dão as ordens aqui, dragões. Que seja. Aí, mas nem em ficar a voz do Ratchet. É eu tenho certa em <risos> Pega a referência. Pega a referência do Ratchet. Cara, isso aqui parece que não, não teve na beta, pô. Na beta foi aquele outro dragãozão amarelo aqui, ó. Doideira. Você em mim? Ah, mas eu quero dizer, cara, você já tá. Ferrando nós aí, faz bastante tempo Desde o Pandaria Ok, vamos pegar mais uma parte Só que esses dragões dizem a verdade Então uma grande batalha se aproxima Precisamos de você... For... Aí, nessa parte aqui que eles chegaram pra poder falar com o pessoal É a parte que entra aqueles vídeos que a Blizzard soltou dos legados Legados 1, 2 e 3, tá ligado? A partir dessa parte aqui Ok Ok, manos, e agora, hein? E agora, hein? Ai, meu Deus, cara. Eu acho que eu vou de DPS mesmo. Já tá tudo na barra. Eu vou de DPS por enquanto, tá? Se bem que não vai, né? Vou de preservação. Vamos, vamos, vamos arriscar coisas novas. Coisas... Pior que preservação mesmo. Na spec de preservação, eu tenho isso tudo de habilidade de dano ainda. Esse aqui tá... Olha, traz, todos os traz um integrante, traz todos os integrantes. Beleza, a Blizzard foi criativa no logo. Purifica efeitos nocivos do alvo, removendo e todos os efeitos de magia. Esse aqui é o Dispel. O dispel eu utilizo na tecla E. Ok. Evolve um aliado do temporal concedendo energia. Beleza, esse aqui é o que a gente cura. Tá. Sopronírico. Inspira unindo. Deixa eu colocar aqui na mapa pra ver. Oh, baby! Porra de habilidade mais massa. Mano, mais legal que a habilidade de cuspe-fogo, hein? Não queria falar. Ah, e eu cuspo fogo, tá? Além de cuspe-cura. É isso. Então, ó. O Shift Key vai passar a ser usado como uma habilidade de cura. Essas habilidades elas vão, por hora, sair daqui, tá? Shift, 5, Deu bagulho de bater asa e coisa. Não vai ser muito bem utilizado. Esse aqui vai ficar no 1. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar... Deixa eu ver aqui. Ah. Ok. Ok. As habilidades de carregar eu vou colocar... Essa aqui é a de passar dando fogo. Tá. Eu acho que é assim. Porque quando você joga de healer, mano, eu prefiro colocar... Nossa, bonita essa, essa, essa cuspidela de de cura aqui dele, mano. E essa aqui a gente cura em área. Nossa senhora. E a gente tem o. E aí, mano? Fora isso, ainda não não liberou a árvore de Vamos talentos. Céu limpo e vento Beleza. Forte. Online. O que? Olha o oh, online aqui. Olha, a força convertido para criptografia de... a tempestade que eles querem lançar deve estar trancada ali. Tá, nós já enfrentamos esse inimigo antes, vencemos. Neutarnou que a cripta e seja protegida. Não deixem os primevistas invadirem a cripta de Acho que é a dungeon, manos. Oh, yes. Podemos. Aqui, ó. Nossa, tem especialização, eu já posso escolher, mas ainda não posso escolher quais são as minhas habilidades. Guys, tá muito diferente, mano. Ou oh, eu tô louco? Tá, vamos lá. Ah, não. A gente vem nessa escada aqui mesmo. É, isso é, esse é true. A gente vem nessa escada aqui. Será que aqui já é a entrada da dungeon? Ah, lembrei, lembrei. Isso aqui teve mesmo. Isso aqui teve. Continue a nadar. Um monte de equipamento pra eu equipar aqui. Beleza. Estamos com 209 de item level E aqui a gente já vai começar Agora eu sou healer, mano Agora nosso objetivo é outro A gente vai não Aí, já curiu? o é bicho assim, assim. não tô nada Se cura, rapaziada Faço de fogo Não pra Uma parada que eu tenho que fazer, mano Basta. Ó, segurei agora, ó Tareia Soltei Ok Valeu, guys. Estou vazando. Isso aqui vai precisar vir aqui, isso aqui aqui. Isso aqui aqui, aqui e aqui. OK. Eu tenho que fazer de um jeito que o meu, meu cérebro entenda mais ou menos ali a parada, tá ligado? Oh, Raphael. Obvisão. Oh, poderes, o Nossa, mas já tome. Caraca. Eu não vi esse vídeo porque eu esquipei, mano. os elementos cantam. Mano, esse boizão tá louco demais. Anunciando uma nova era para este mundo. Encontrou meus companheiros. É o dragãozão que aparece no vídeo, mano. Estão aprisionados devoradora de devastade. Em breve, suas amarras serão rompidas. Mas... Ah, o que temos aqui? O filho de Neutaria. Senti quando a morte dele reverberou pelo mundo. E me deletei com isso. Pelo visto. Você procura o mesmo destino. Nossa a diferença. O que deveria ter sido. O que ele precisava ter sido. Você nem imagina o que o povo dragônico deveria ter sido. Ela também tá inseto, né, mano? Tá parecendo um inseto. Nosso retorno. Nos... Nos... Ah, eu esquipei muito, velho É, pode crer Estou pronta servir. É, essa parte de nós correndo embora Cara, olha só, mano É porque eu não queria assistir com aquele X na tela, né? Vaza, galera! Deu ruim O guardião da terra Está morto? Então estamos sozinhos Não confiam nas palavras de um inimigo Urátion e epíssimo nos devem respostas uh, uh. Conjurante, coloca aquele dragão de pé Ah, cara Essa aqui cara. Você está diante do príncipe e agora a gente vai lá na Ali. Agradeço por me Coragem Espero que esteja ganhando confiança do outro. Beleza. A... E agora a gente vai lá na Aliança recrutar a Ali, igual a gente fez na Beta, pra poder... Nossa... Mano, ela passou e grudou o outro dragãozão lá, velho. Ela é muito forte. Tem que curar esse mano aqui. Ok. Sempre botando uma curinha. Vou ter que aprender a rotação, porque essa aqui vai ser uma classe tipo monge, tá ligado? Você cura os caras e aí enquanto você tá curando ele.. Você consegue bater pra caramba. Ok. Vambora, vambora, vambora, mano. Deu ruim pra nós. Cara, eu tô confundindo Ah, não Não, calma 3. Três... Chama viva, então essa aqui é aqui e essa aqui Eu troquei três vezes né? Beleza, pegamos a ombreira Fechamos o primeiro Sete Vou tentar, vou tentar A gente já tá 2, 2, 5, mano já... Ah, pode crer Agora tudo faz sentido ainda não Eu me a me Ah, a ombreirinha Aí, já apareceu nossa ombreirinha <risos> Boa Boa, guys Vem com Quero falar com você. Vou falar com ele rapidão aqui Cara, a gente já tá com uma hora e seis de vídeo, guys Peço desculpas aí pela demora. Pulei o, ler o vídeo. Beleza. você pode vir conosco. Pode vir. A gente vai lá na ali recrutar a galera. Meu permanecerá nas ilhas do dragão. E aí depois disso, o... a gente vai. A gente vai na aliança, recruta a galera, Agora, e aí a gente vai pegar, pegar nossa forma humanoide. Viver. Temos que partir do recôndito. Que eu falei pra vocês que a gente nossa, pode alternar então, entre o humanoide ou não. Beleza? Filhos de Neotario, Vocês despertaram diante de um passado destroçado E de um futuro incerto. No entanto, os filhos do destino pecem um novo caminho até praias distantes. As areias do tempo vão acelerar suas asas ao longo do caminho. Digam ao mundo o que vocês viram aqui. E alertes da tempestade que está por vir. Mais uma vez, tempestade, manos Mais uma vez, lembra o que? Pandária teve tempestade, hein, mano Com o Rei Trovão E foi uma expansão foda pra caralho Agora vamos só aquele loading Infinite essa, essa, essa arte aqui é bonita, hein, velhos Manos, eu já vou aproveitar, já vou me despedindo de vocês aqui Tá? O que a gente vai fazer agora é chegar na aliança A gente vai conversar com os NPCs O Neutário vai falar pra gente é, Que a gente pode utilizar uma forma uma, é, Forma paisana né? Que é, é termo militar Isso, A gente pode usar uma forma humanoide Pra não assustar as pessoas da cidade E aí a gente pode utilizar essa forma pra batalhar Ou pra simplesmente ficar nela Só que quando a gente batalha na forma humanoide A gente transforma em dragão, usa habilidade E volta pra forma humanoide mais uma vez Eu acho que vai bugar aqui, guys Eu acho que vai bugar nessa parte aqui então, eu vou deixar pra gente continuar o vídeo amanhã, tá? Eu, eu vou fazer essa parte, eu vou terminar aqui o comecinho, até tá, o level 60, a gente já pegou o level 60. Vou montar uma buildzinha rapidola de, de, de healer pra gente poder fazer uma dungeon. E aí, o próximo vídeo eu já quero trazer pra vocês a dungeon do, do Dragonflight, belezura? Então, um beijo, obrigado por terem assistido, tamo junto.